E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu vim agradecer ao Johnny da Silva, que contribuiu no Pix da Game Dove, valeu amigo pela contribuição! Hoje estou enfrentando o Ryu e o Ken, confira o vídeo até o final e é isso aí, bora pro vídeo! O rio matador começou. Toma meu pilão. Tá, amigo. vá pra lá. Pilão. Errado, nada, chega! Even... Olha, quase que me deixa tonta. Toma, só o um risco! Lucas. É, a é, raí! Yeah. Oh, que coisa assim. Tá, Perry! Perry só me atrapalha. Para com esse Hadouk Treinou tanto pra me atrapalhar Aqui na luta Ah! Nossa menino Que não para Calma lá viu Pilão Limpa aí mais um pouco de sangue Toma Solta aí E pra cima que eu não posso perder minhas, minhas vitórias. Ah, meu. Querer segurar. Isso. Como lá, que eu terminei! Pra cima. Cuidado! O medo dele da farofa dele. Isso! É morte sé! Round two nossa! Ah, amigo! Mas que Perry. Lutar com o Ryu é, é tomar muito cuidado! Tem muitos golpes que enganam! Toma! Pode dar farofa do nada! Toma! Pilão! E não morreu! Solta aí! A defesa! <risos> Mais alguns pontos? Gente, pessoal, ó, quem veio? Quem? Ah, ele é cheio de querer dar porrada por cima. Vim correndo. Preciso sair desse canto. Não vai agarrar sua mãe. Eu tô ficando. Ah, não, fiquei tonta. Meu nossa Caralho, o maluco é brabo Ganha aí Eu tenho que sair desse canto <risos> ah, Vai ficar pelando no Hadouk Vai Ah, já fiquei Entregou, né Eu Ia dar o Hadouk e vir correndo Pra me acertar Lá errou. Como assim não pegou meu Lariat? Tom nossa, chovida. O cara joga bem, meu. Isso aí não vai querer perder, não. Oh. Vamos tirar a vitória desse cara. Tosa por mim. You lose. Round one. Fight. Ele tá com sete vitórias, você vai ver, cara. Vamos lá. Toma uma porrada. Isso não vai ficar desse jeito. Tirou minha vitória. sacrifício. fiz que eu. Ah, aquele... Eita. Puxa vida. Você vai ver, cara. Aí não. Vai falar. Brazilian Ken. Absolutely astute facts. That shit is mad. You can't beat them. Eu sabia, to meu crushical tem final. Pessoal, muita atenção. Se pé, meu. Caparada, se olhando. Assistindo, assistindo Fica parado aí, o Ronaldinho passa e te leva Vem com meu poder Oria. Cabeçada, Oriá Cabeçada Decisivo, match point. O cara vai querer pegar o, o, os pontos dele. A distância é pra atacar! Agarramos! querer com tudo vir. Pra que ele me agarrar com esse pé, pé. Vá pra lá! Morte certa! Tchau, amigo! Ai, ai, ai! Round two. Pessoal! Ai! Toma! Também que acertou o meu golpe também! Vá pra lá! Brilão. Gente! Tô muito atento aqui pra mim! Tomando a distância pra vir com tudo ele nesse canto aí Aí mesmo Fica aí, amigo Ah, não Tchau Yes You win Ah, pra lá For Mother Rocha E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e comentem. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!